Você sabia que 75% dos suicídios estão relacionados com a depressão? Depressão. A gente vê tantas pessoas falando sobre ela, tentando trazer um conceito, mas a gente vai percebendo que a depressão é diferente em cada pessoa. Meu nome é Sabino, eu sou psicólogo e tenho atendido muitos adolescentes e jovens com sintomas sérios e graves que vêm da depressão. E eu queria dar uma informação para você que ou está sofrendo, você que tem um familiar e tem alguém que passa pela depressão ou algum amigo, e eu acredito que isso vai servir para você. Você sabia que existe uma tomografia por emissão de pósitrons que comprova o cérebro normal e o um cérebro que está com depressão está com depressão, os seus neurotransmissores eles param de se reproduzir a dopamina, noradrenalina. tudo isso é para de reproduzir, ou seja, a falta de vontade de viver, de acordar, de existir. A pessoa não tem mais estímulo para existir. E algumas pessoas até ficam perguntando, mas nossa, ela tem uma família tão boa, essa pessoa tem um emprego tão bom, essa pessoa ganha dinheiro, essa pessoa é famosa. Quando você tem depressão, parece que os motivos, eles deixam de existir. Na verdade, quando se tem muitos motivos, a pessoa acaba se culpando demais, porque ela mesmo pensa, poxa, eu tenho tantos motivos para viver, tenho uma família boa, por que, que eu... Estou é, passando por isso e muitos ficam sem resposta. Muitas pessoas ficam perguntando sobre a depressão. A verdade é que a gente tem ainda poucas respostas sobre ela. Existem poucos estudos na proporção que cresce a depressão. E a gente vai percebendo que a depressão não é a falta apenas de vontade de viver. Ela é a falta de pertencimento. E tenho atendido muitos adolescentes e jovens e a grande maioria sempre traz isso cara, eu sinto que eu estou fora do mundo, eu sinto que essa vida não é pra mim. E uma pessoa que está em depressão, ela perde esse desejo da vida, a vontade de acordar, a vontade de fazer várias coisas, atividades físicas, inclusive aquilo que ela tinha muito prazer em fazer por causa da falta de reprodução dos neurotransmissores. E isso acaba comprovando a seriedade da depressão, porque a pessoa não vê mais o porquê de viver. Então, eu tenho uma dica para você que talvez está passando por isso ou que é familiar de alguém que está com depressão. A pessoa precisa entender que ela não tem vontade disso tudo porque não tem mais neurotransmissores trabalhando na sua mente. Então, ela precisa se forçar a fazer algumas coisas para reproduzir esses neurotransmissores. Comer. Como é que está a sua alimentação? Está ruim, né? Provavelmente. Então, você precisa comer melhor. Você parou de fazer atividade física? Se você é amigo e tem alguém que tá com depressão, cara, chama para caminhar. Chama para ver o sol. A grande maioria não gosta mais de iluminação, não gosta mais do sol. E o sol é vitamina D, é importante também. É, qual é a sua fé? Você tem exercido a sua fé? Você precisa. Você precisa ler bons livros, você precisa ler a Bíblia se você acredita, você precisa falar com Deus, porque isso tudo vai ajudar e vai fazer com que seus neurotransmissores voltem a trabalhar e o mais importante busca um profissional da área eu acredito que tudo muda quando você muda e a melhor maneira de sair do quadro de depressão é a gente estar mais sensível com as pessoas é a gente ter mais troca de olhares então vale a pena você perceber mais nas pessoas vale a pena você perceber em quem está próximo de você esse é o setembro amarelo e nós queremos comunicar isso tudo muda quando você muda.